É, meus amigos, a Bandai Namco tá a at... Todo vapor aí com os trailers de gameplay de Tekken 8. Pois na semana passada nós tivemos aí do Paul Fênix. Nós tivemos vídeo aqui com react, comentários e tudo mais. E hoje, galera, agora há pouco, pra poder dizer a verdade, eles lançaram mais um trailer de gameplay agora do nosso querido Marshall LOL. Pra gente poder conferir aqui. E é claro que a gente vai trazer esse react e comentários mais uma vez aqui pra vocês, porque tá muito da hora os gameplays. Saudações deles, sou Caio Nobre. Bora lá pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo,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 só deixa o seu like aí, um comentário sobre o tema proposto e vê o vídeo até o final, cara, que já ajuda demais aqui o nosso trabalho, então bora lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a conferir aqui, eu ainda não assisti o trailer, tá? vou ver com vocês aqui e depois a gente vai ver um pouco mais em câmera lenta para poder se atentar aos detalhes e tudo mais e reforçando como eu sempre gosto de fazer aqui nos vídeos de Tekken pessoal, eu não sou um grande entendedor da franquia, tá? não tive tanto contato quanto eu gostaria com a franquia Tekken ao longo dos anos e tal, então eu estou me inteirando um pouco mais agora. Não reparem-se eu ficar surpreso com certas coisas aqui que eles vão mostrar do personagem que são comuns aí pra vocês da franquia Tekken e tudo e com isso vocês vão até me ajudando a entender algumas coisas relacionadas ao próprio personagem os golpes dele e tudo mais, beleza meus amigos? então bora lá, sem mais delongas, ver esse trailer que eu tô ansioso do cara mais fibrado mais trincado desse negócio, pelo menos até agora né? Vamos lá Dá um grau no volume E lá vamos nós unreal engine five. ready for the next Eight. Eight. new ficou da hora, irmão. Galera, deixa eu botar. 1440 aqui, porque a minha internet ela tá dando uma titubeada meio esquisita. Ô, louco, meu irmão! Olha ah, o um homem fibrado aí, ó. Nossa senhora! Algumas coisas pra mim são um pouco familiares em termos de golpes, assim, do Tekken 3, embora eu não lembre tanto, né? Yes. Meu Deus do céu, esse cara bate pra caralho, irmão. na veia, fi. Porra, tá muito louco, cara, o gameplay do Marshall Law. Na moral, velho. Na moral, eu tô ligado que tem o Forest Law e o Marshall Law, pelo menos isso eu me lembro. Eu já tinha ficado bastante impressionado com o gameplay do Paul, vocês lembram lá no videozinho que eu trouxe dele aqui, né? Pelo peso das porradas e tudo mais, ele é um cara mais cadenciado, porém o impacto dos golpes dele chamava mais atenção. Do LoL, aqui no caso, é a velocidade do personagem, assim como as combinações que ele traz dentro do seu gameplay. E mano, pelo amor de Deus, olha só esse conceito aqui, velho, do personagem, que louco. O design dele aqui, Bruce Lee total, mano Eu acho muito foda esses personagens assim que eles criam Caracterizados, né? Inspirados do nosso querido Bruce Lee Ó, e em termos de gráficos, ó Eles vão se aproximar um pouquinho mais do rosto dele ali agora, ó Tá bem massa Eu tô curtindo pra caramba Principalmente aquela parte que ele faz força, mano O bicho fica todo fibrado E agora a gente vai ter um vislumbre maior com relação aos golpes dele é bom sempre rodar esses vídeos assim, numa velocidade um pouco menor que a gente consegue reparar mais nos golpes, né? Porque o trailer quando ele tá rolando, ele é bem mais ágil assim, né? Tem certas coisas que a gente não consegue ver tão bem mas cara, o gameplay do LoL ele é muito estiloso Algumas coisas ali são bastante familiares pra mim com relação ao Tekken 3, vamos dizer assim né? Que foi o Tekken que eu mais joguei dentre todos que a gente teve até hoje Igual comentei, o Tekken 7 mesmo eu não tive tanto contato quanto eu gostaria Joguei um pouco ali do modo história e tudo Mas eu tô achando muito foda tudo que eles estão mostrando. Olha, a parte que o cara dá aquela fibrada no corpo, mano. Sério, eu tô gostando pra caramba dos gráficos, assim, a forma como eles estão mostrando. Embora a gente perceba que não está tão no nível daquele primeiro trailer que a gente vê do Gene e do Kazuya, mas. Como o próprio Harada disse há um tempo atrás, aí, né? São coisas que eles ainda estão trabalhando no jogo. Ele não tá próximo do seu lançamento, ainda deve levar bastante tempo aí para eles poderem marcar até mesmo uma data para poder mostrar pra gente, né? Então, até lá, cara, eles devem pulir bastante o jogo para poder chegar naquele nível daquele primeiro trailer, ou pelo menos mais próximo, né? Porque aquilo ali, eu acredito, daquele primeiro trailer, que deva ser algo do modo história que acontece em cutscenes ali no meio e tudo mais. A gente vendo aqui agora no gameplay do LOL, ele ativando o sistema chama Hit, né? com o um modo mais agressivo, mais agressivo a gente tá falando do LOL aqui, que já é agressivo pra caramba, né? Com hit ainda, vixe, maria. Cara, olha só que muito louco agora esse especial do garoto, irmão. É muito foda, velho, no finalzinho a pisada que ele dá no cara à Bruce Lee, muito inspirado nos filmes dele, caraca, mano. Gostei demais do que eles mostraram do personagem, pra mim, assim, um dos que eu mais tinha ficado impressionado naquelas exibições que eles fizeram, né? Depois do Dino e do e depois eles mostraram o Paul Fenix e o LoL se enfrentando igual eles mostraram aqui pra gente também o LoL foi um dos que mais tinha me impressionado por assim dizer, não só em termos gráficos mas também de gameplay, porque eu já gostava dele antigamente no tech, né? porque inspirado no Bruce Lee que eu sou muito fã e por conta do estilo de gameplay dele também, que incorpora ali muito Kung Fu e tal, os golpes dele são muito bonitos por assim dizer, né? a forma como ele os conduz ali, as porradas dele são bem plásticas também, então o jogo ele tá ficando muito insano meus amigos, e eu acredito eles já lançaram gameplays pra gente de Nina, Jin, Kazuya, Paul Eu não lembro se teve mais um aí no meio do caminho mas eles ainda não mostraram um gameplay próprio do King pra gente Que também já foi mostrado aqui no Tekken 8 né Então acredito que por eles estarem lançando trailers assim por semana Igual eles estão fazendo aí né com os personagens do Tekken 8 Porque na semana passada a gente já teve do Paul Acho que na semana anterior a do Paul a gente teve do Jin, Agora a gente teve do LoL E eu acredito que na semana que vem eles devam mostrar um pra gente também do King E é claro que a gente vai trazer um videozinho aqui com react e comentários Pra vocês aí, até mesmo pra vocês deixarem aí na seção de comentários do vídeo, né? Que que vocês estão achando do jogo, que que vocês estão achando de cada um dos personagens que tá sendo mostrado e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. Digam aí o que que vocês acharam de Marshall Law, com relação ao gameplay aí. Se vocês pegaram algumas coisas novas, se pra vocês é tudo muito familiar e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão.